Né? A partir do momento que pegamos essa ótica, vimos o problema da fita vela rosca, ok, inserida na, na rosca da, da ótica, uma coisa absurda, vimos também alguns parafusos, micro parafusos faltantes, Algum, algumas procedências inadequadas dos técnicos, no momento de retirada desses parafusos, ao, aos quais, né? É, rebentaram com a micro rosca onde esses parafusos eram inseridos e vários outros pequenos detalhes técnicos é, de momento de retirada tanto das, dos tubetes quanto das rodelens ou, ou da substituição ou da imperícia é realmente uma afirmação que não, não temos como alegar categoricamente, mas tudo indica que sim, ou imperícia ou permuta de peças boas por peças ruins, isto é muito comum no meio dos pseudotécnicos. Portanto, dando prosseguimento, vamos fazer um teste inicial importantíssimo, e simples, né, onde não requer é, ferramentas. Apenas uma procedência usual e é bom que você, técnico, pegue este hábito. Todas as vezes de obter uma ótica para dar manutenção, faça esse teste simples, mas muito eficiente. Vamos a ele. Pessoal, vou mostrar um teste simples aqui que vocês podem fazer com relação ao alinhamento do tubo. esse tubo é um tubo é, reflexivo, né? Ele é todo espelhado internamente. Para que isso? Para que você não perca nenhuma intensidade luminosa, ou seja, nenhuma intensidade do fio de luz, do feixe de luz, ok? As rodinlenses, cada lado tem. Nas suas extremidades, as lentes, né? elas podem ser côncavas ou convexas No estudo de ótica, nós vamos estudar a funcionalidade dessas rodo Mas antes de falarmos da rodo vamos fazer um teste simples de alinhamento né? Por exemplo, olha, eu vou ter duas posições Esta posição para cima e esta posição voltada para baixo então, eu vou pegar uma superfície é, reta, né, extremamente plana. Você pega um esquadro de aço, você põe aqui em cima, você vai observar que ela é plana, é um MDF. Okay? Então, primeiro teste, eu vou pôr o, o, o conector da, da fibra ótica voltada para cima. Então, está aqui. E primeiro teste, vou tentar passar o papel aqui por baixo, ó. ele passa tranquilamente, ó. agora eu vou tentar aqui, aqui ele já barra, nas duas extremidades, ó, ele não passa, é, vou pôr aqui mais perto para se vocês conseguirem notar, ó, ele, ele chega em inverso, inverso, inverso, ok, nas duas extremidades ele não passa, agora aqui ele já corre livremente, vou inverter, estava assim, vou colocar ele para baixo, ok? Colocar ele para baixo, estava assim. Vou colocar ele para baixo, Vou para baixo. Agora é o contrário, aqui ó. Ele bate, ó, ele não vai, né? e nas extremidades vai com uma facilidade violenta. Ok? Então o que significa que ele está abalado, né? está desalinhado. Existe uma ferramenta que faz esse alinhamento, porém é uma ferramenta extremamente cara. E um tubo reflexivo esse não é caro, é baratinho. É bem baratinho mesmo compensa você trocar do que comprar o um ferramental desse para desalinhar. Agora, se você tiver um capital bom e está afim de investir, é acontecer, compre, né? vista Mas é caríssimo, né? E é muito difícil também você pegar uma ótica torta desse jeito aqui. Daqui é problema de manuzinho. Viu? É um minutinho. Hum. Continuando, então é um problema de manuseio, né? Sendo repetitivo, é um problema de manuseio. Este é um dos defeitos que nós vamos ter que remover. O que acontece? Como que eu sei também que está torto? Quando eu vou tirar as Hoblens daqui de dentro, eu só basta fazer isso. Né? Elas saem. É tranquilamente, a própria força gravitacional, força da gravidade, puxa elas, então elas caem sozinhas, e não foi o caso dessa ótica, eu tive que bater, e bater muito, e dar toques aqui com o dedo, e forçar, e forçar, para poder as rodilens saírem, elas ficam presas, quando o tubo está torto, né? ele estando desalinhado, as rodelens lá dentro, ficam travadas, e qualquer movimento, é capaz de quebrá-las internamente. Né? Este equipamento, eu tinha cinco rodelens danificadas, justamente por um desses motivos, a falta de alinhamento. E qualquer envergação que eu fizer nessa condição de desalinhada, a tendência realmente é trincar a rodelens. as rodelens, no caso, aqui. Ok, pessoal? Então, esse defeito tem que ser removido.